Bom dia, seja bem-vindo ao Café Libertário, sua dose diária de liberdade. No vídeo especial de hoje, falaremos sobre o que seria uma lei justa, escrito por Sedutor Austríaco, revisado por Roqueiro Libertário e narrado por Pedro Monteiro. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Em 1686, a Royal Society de Londres recebia uma das obras científicas mais importantes da história. Este documento foi tão prestigioso que o seu autor, Isaac Newton, veio mais tarde a ser considerado o pai da ciência moderna. A composição, denominada Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, baseava-se em três leis postuladas pelo autor, atualmente conhecidas como as Três Leis de Newton. Essas leis foram tão bem fundamentadas que, para o estudo do movimento de corpos macroscópicos, desvios entre resultados teóricos e reais são praticamente irrelevantes. Além disso, aplicações das mais diversas áreas, como a aeronáutica e odontologia, só puderam se desenvolver por estarem basadas em tais princípios. Em outras palavras, a correta descrição daquelas leis fez com que a nossa sociedade tivesse as ferramentas teóricas necessárias para aumentar a tecnologia e prosperidade de todos. Quase três séculos mais tarde, no dia 15 de setembro de 1935, o Palácio da Justiça da cidade de Nuremberg, na Alemanha, testemunhava a aprovação das famosas leis de Nuremberg. Mais especificamente, o líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, Adolf Hitler, assistia parlamentares aprovarem suas leis de segregação racial. De forma resumida, essas privariam os judeus da cidadania alemã, designando-os como súditos do Estado. Nas palavras de Richard Heidemann, autor do artigo Legalizando o ódio, para utilizar toda a força legal e garantir que suas novas leis sociais fossem universalmente aceitas, Adolf Hitler leu para o parlamento alemão, que passou a votar e a aprovar as leis. Estas leis aprovadas pela Casa Legislativa estavam entre as primeiras leis do partido, que mais tarde culminariam no holocausto, responsável pelo massacre de cerca de 6 milhões de pessoas. Mas além de pertencerem a campos distintos do conhecimento, as leis de Newton e de Nuremberg possuem uma diferença primordial, que é o modo com que foram elaboradas. Para Newton, a lógica e a observação foram empregadas a fim de buscar-se a verdade. Para Nuremberg, as ideias de estatistas psicopatas foram impostas pela força estatal. Enquanto o primeiro tinha lastro intelectual, a segunda representava apenas a opinião de um grupo de pessoas. De qualquer modo, independentemente do meio utilizado para sua elaboração, leis não podem ser criadas aleatoriamente, porque elas já existem como leis naturais, e podemos apenas derivá-las por meio de premissas verdadeiras. Desta forma, enquanto a mecânica clássica fundamentou-se na observação de corpos macroscópicos, o direito deveria ser fruto da ordem espontânea, da convivência natural e justnaturalista. O desastre social deflagrado pelas leis de Nuremberg não provém de um partido específico tê-las concebido. Todas as leis estatais escritas por políticos causam algum tipo de infortúnio, não importa se é de esquerda, direita, centro, baixo ou cima. O economista francês Frédéric Bastiat, em meados do século XIX, já havia destacado dois problemas advindos da deturpação estatal do poder legislativo. Em seu livro A Lei, sua mais famosa obra, o autor defendia que a lei deveria restringir-se a organização coletiva para o direito individual de legítima defesa. Além disso, ele alertava que a extrapolação do que uma única lei deveria ser levaria à contaminação de todas as áreas da sociedade. Frederick Bastiat denominou isso de espoliação legal que é o abuso de terceiros legalizado pelo poder do Estado. É constitucional. O que é democracia? Democracia é aplicação da lei. É aplicação da lei. A lei foi aplicada. Então novo retrocesso. Que modifique a lei então? Que retróce as coisa nenhuma. Seu discernimento pode ser facilmente observado nas amarras estatais que assolam a vida do cidadão brasileiro. Um bom exemplo disso foi ressaltado em uma matéria do Spotniks de 2018. Em Manaus, há uma lei municipal que proíbe construções terem sala e cozinha diretamente interligadas. Segundo essa lei, é proibida a abertura de cozinha diretamente para a sala, salvo quando se tratar de sala de jantar, independente ou nos casos de habitações populares. Muito interessante. Algumas pessoas podem até argumentar que esta lei criada aleatoriamente tem o objetivo de proteger os moradores. Mas aí eu me pergunto, proteger do quê? Da geladeira? Com qualquer lei estatal, essa aberração possui apenas uma finalidade, criar dificuldades para que o Estado possa te empurrar soluções. Ou você acha que os fiscais e engenheiros da prefeitura teriam alguma coisa para fazer além disso? Em sua outra obra, O que se vê e o que não se vê, Bastiá defende que, na esfera econômica, uma lei não gera somente um único efeito, ou seja, haverá um efeito imediato e visível e efeitos posteriores que não são vistos. Por exemplo, digamos que na sua cidade, a prefeitura impôs uma lei específica. Com essa lei, todos os moradores ricos tiveram parte do seu patrimônio roubado para a construção de uma escola pública. Agora, todas as crianças pobres podem estudar. E esse é o efeito que se vê. Entretanto, por ter empobrecido, os ricos deixariam de contratar empregadas domésticas, que por sua vez não conseguiriam renda para comprar alimentos. Agora, todos os filhos de empregados domésticos de tal lugar não possuem comida. e este é o fato que não se vê. Vale lembrar que indivíduos prosperam apesar de leis estatais e não por causa delas. Porém, mesmo com seus discernimentos corretos, Pacheá não realizou a derivação do que propôs como lei e muito se deve por conta da sua morte prematura. Ele apenas deixou claro que antes de leis estatais, existem leis naturais que não poderiam jamais ser violadas. Assumiu que a todas as pessoas é dada vida física, intelectual e moral, o que, como veremos, é chamado de autopropriedade. Ou seja, suas definições e previsões veriam a ser demonstradas como corretas, mas a forma empregada ainda não era satisfatória. Para prosseguirmos com a explicação, deve-se deixar claro que uma lei não precisa ser necessariamente justa, mas precisa ser correta. Por exemplo, a lei da gravitação universal não tem sucesso em sua aplicação por ser honrosa com os corpos. Você goste ou não, a Terra vai te atrair para o seu centro. A única coisa que podemos fazer em relação a isso é reconhecer este fenômeno e nos adaptar para viver sobre ele. Muitas vezes, inclusive, somos capazes apenas de identificar uma lei, mas não temos a capacidade de descrevê-la logicamente. Então surge o questionamento, haveria alguma regra sobre a qual todos pudessem viver em harmonia? Ou ainda, existe um conjunto mínimo de princípios e valores, de onde possamos derivar um ordenamento jurídico para vivermos em sociedade? Para resolver este questionamento, o economista Murray Rothbard observou a existência recorrente de alguns elementos em diversas culturas. Seguindo seus estudos, Hofbar propôs que sem o reconhecimento de propriedade privada, não há como resolver problemas de alocação de recursos. Ou seja, ao dono de uma propriedade, cabe o direito de impedir outras pessoas de entrar, assim como expulsar aqueles que estão ali. Além disso, não se pode admitir o uso de violência contra não-agressores. Em outras palavras, se uma pessoa não está te impedindo de utilizar sua propriedade, você não tem direito de empregar violência contra ela. Só é aceitável empregar a mínima violência necessária para sua legítima defesa. Em sua obra, A Ética da Liberdade, Hobbes destaca que qualquer elemento removido dessa definição gera violência descontrolada. É bom notar que o que Hobbes fez foi apenas observar a existência de regras em diferentes sistemas, e com essas observações, indicou quais eram os elementos presentes. Por fim, demonstrou que cada elemento se faz necessário para o convívio em sociedade. Ou seja, ele não derivou um ordenamento social a partir da lógica ele apenas identificou aquilo que já funcionava para diversas sociedades em uma análise empírica. Essa limitação contida nas ideias de Hofburg foi suplantada por Hans Hermann Hoppe. Em seu livro, A Economia e a Ética da Propriedade Privada, ele apresentou uma ética libertária totalmente derivada de regras lógicas racionais, de forma bem resumida, o que ele propõe é o seguinte. Se você deseja encontrar regras estáveis de convivência pacífica, terá que utilizar-se de afirmações. Para verificar se essas afirmações são verdadeiras, é necessário argumentar. A argumentação requer duas ou mais pessoas trocando informações de lados opostos. E com isso, a utilização de recursos escassos, que neste caso é o seu corpo. Ela ainda exige que você tenha controle do seu corpo e que o seu oponente tenha controle do corpo dele. Além disso, pressupõe que você reconheça que ambos tenham esse controle. Sem isso, não faria sentido algum você estar argumentando contra ele. Desta forma, você acaba de admitir que ambos são proprietários de seus corpos. Assim, argumentar que você não reconhece o direito de propriedade gera uma contradição lógica, ou seja, é um argumento inválido. A partir dessa dedução, outros conceitos, como o de recursos escassos, podem facilmente ser utilizados para derivar regras regra de convivência. Um recurso escasso é aquele que existe em um número menor do que a vontade humana de controlá-lo. Compartilhar esse recurso não resolveria o problema de conflitos, pois duas pessoas poderiam ter vontades distintas sobre o que fazer com eles. Portanto, um recurso escasso para não gerar conflitos precisa ter um ou nenhum dono. Para aqueles que não têm dono, o primeiro a trabalhar, cercar e defender este recurso torna-se o seu proprietário, sem gerar nenhum conflito com terceiros. Por fim, o dono legítimo de um bem pode sempre negociá-lo com outros, quando quiser e nos termos que bem entender. O fato de não existir tudo para todos a todo tempo gera um problema de escassez e, para resolver conflitos gerados por uma escassez de forma ética, lógica e sem gerar mais conflitos, é necessário derivar um ordenamento jurídico no qual a propriedade privada é absoluta. Se um comunista, por exemplo, desconsidera por completo a propriedade privada, está implicando em não aceitar formas pacíficas de resolução de conflitos. Em outros termos, para que não haja aumento da violência, é necessário assegurar o cumprimento da lei da propriedade privada e, a partir dela, derivar um ordenamento jurídico. Esse ordenamento jurídico derivado da lógica, e como demonstrado por Hoppe, embasado na absolutez da propriedade, é o que poderíamos chamar de um ordenamento jurídico justo composto por leis justas e que se perpetuarão no tempo. Esta perpetuidade é um fator que demonstra a robustez dessas leis, como já demonstrado pela teoria do efeito Lindy. Leis inventadas da cabeça de políticos sem nenhuma lógica por trás e sem nenhum embasamento ético tendem a não se perpetuar no tempo. Basta ver o grande número de Constituições que a nossa República já teve, o número de emendas já feitas na última Constituição e o número de leis que são feitas, refeitas e revogadas diariamente. Concluindo, uma lei justa é uma lei baseada na ética argumentativa, derivada de pressupostos lógicos não contrariáveis e que, devido a esses dois fatores, se perpetuará no tempo e estará presente em várias sociedades espalhadas pelo mundo. O respeito pela propriedade privada é o primeiro passo para qualquer argumentação. Obrigado pela sua preferência. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo em suas mídias sociais. Se inscreva no canal e clique no sininho para acompanhar as novidades. Volte sempre!